E aí pessoal, tudo belezinha? Seja bem-vindo aí a mais um super vídeo do canal GameTV Eu sou o Rodrigo, o que que tá acontecendo galera com o BPT que tá todo mundo quase aí descendo pau no BPT, jogadores, youtubers Eu acho que é um game aí de prós e contras, tá? E aí a treta entre o gordinho, e o... aliás perdão, entre o Fernando e o... Oh, pegou já. Entre o Fernando e o Corintiano, tá? E que o corinthiano apelidou ele de gordinho. E o Fernando apelidou de pintura. De pintura o corinthiano. Tá aqui, cara? Que treta, entendeu? Zoeira. Mas, olha, sigam em frente, tá? Não liguem pra isso. E sigam em frente, tá? esqueça isso aí. Morreu, entendeu? Não dê bola pra isso aí. tiverem vendo aí o vídeo, tá? Não dê bola. Respeito ambos, tá? Admiro ambos, né? Como jogadores, entendeu? Mas, pare com isso aí, entendeu? Esquece isso aí de mão. Mas, quem que tem razão? E mais, galera... É tão complicado assim do um viciado deixar o Priston? Eu sei que é, entendeu? Eu sou o ex-viciado aí do BPT, tá? Admito, viciadão era, tá? Pra mim foi complicado demais parar com o jogo, entendeu? Foi um vício assim extremo. Eu consegui só por ajuda da minha namorada e da minha família, cara. Foi extremo. Foi complicado. Mas parei, entendeu? Venci, porque é um vício pior do que pinga, viu? O cara que é cachaceiro lá. O dia inteiro, cara, é complicado parar demais, viu? Isso aqui é só água, tá? Não é pinga, não. É só água aí, tá? Ó, pode ver. Ah, zoeira, zoeira. <risos> zoeira, tá? Não é pinga, não. <risos> Enfim, pessoal. Agora é sério, tá? Sem brincadeira. Agora é sério, tá? Por que, que é tão complicado parar com o vício? Por exemplo, investimento. O cara que gasta, digamos, um milhão de reais ou cem mil reais num carrão... Tu não gasta 100 mil reais no carrão para parar, vender o carro, abandonar ou queimar, né? Não, tu gasta dinheiro no carrão para passear, sair, se divertir, né? Mesma coisa no jogo, pessoal. O cara que gasta no jogo um dinheirão, e como gastam, viu? O cara se vê obrigado a jogar. Uma obrigação, entendeu? Por quê? Se você gastar, digamos, 100 mil reais no jogo, em 4 ou 3 anos, e como gastam, viu? Tu te sente assim, pressionado a jogar uma pressão a jogar mais e mais, entendeu? Também tem shopping que tu adquiriu, o teu gold todo no, no, nos baús lá, né? Teus chars todos, né? Pensa, cara, tu investir tanto assim em 10 chars ali full, né? Mais relíquias do Babel, do Boss, lá do Raio que o Parta, né? E o cara vai largar o jogo? Então, tu te sente assim, tipo assim, ó, tu para, mas tu volta sempre. Tu volta porque tu sabe que tu gastou um monte, entendeu? Então, Armadilha moral E é assim tudo que é jogo No low, no cabal Geral é assim, tá bom? É a natureza né, do jogo Te prendeu o cara pelo seu gasto, né? Resumindo, quanto mais tu gasta Mais tu fica preso na teia, entendeu? Na teia da aranha lá, na armadilha, né? É isso, entendeu? Também lá os eventos, né? Enfim, que te prende mais e mais O vício extremo prende, viu? Jogar é bom, mas... Te... Seguinte, ó Sabe aquela fase boa nossa lá? Nossos é, 20 anos que nós jogávamos BPT lá épocas de ouro, né? 2006, como era bom, né? Até podia jogar um pouquinho, podia ratear um pouquinho, vacilar, né? Mas pessoal, passou, galera. 20 anos se foi. Eu tô com 33 anos já, tô quase velho, já, né? Então não posso me dar o luxo de parar de ficar no game o dia inteiro, né? Porque olha só, não é só jogar, tu joga lá. Cria o char, tempo pra upar, e demora, viu? É, daí tem que ajeitar o char no baú, e demora também. Aí vai ter outro char para guardar item lá, uma mula, né? É, pega lá, item, coloca de volta, né? Demora tempo. Mais DC, mais lag. Aí, mais clã, mais TS, mais BC, mais sword, mais ajudar amigo, mais se equipar, mais conseguir gold ainda. Cara... É muito tempo, cara? Tu acha mesmo que uma mulher séria, uma, mulher, uma esposa de verdade, vai querer um cara assim, viciadão no jogo? Não vai, cara, não vai querer, entendeu? Ou isso ou, ou chifra, né? Bom dia, criançada! O vício tem três maneiras. Primeiro, é o vício pela rivalidade, entendeu? Por exemplo, o cara te derruba lá no PVP, te derruba cinco vezes, entendeu? Tu fica... Teu carrasco lá, né? E aí, a, teu ego fala bem assim, ó. ó Vai lá, derruba ele. Não derrubar ele, tu não é homem. E aí o vício, entendeu? Aí tu gasta mais pra superar o cara. Mais vício, né? E tal. Segundo elo de prisão de vício. O dinheiro. Tu gasta, digamos, 10 mil, 100 mil reais no jogo, tu fica preso no jogo, tá bom? Terceiro elo de vício aí, tá bom? É também... É, digamos que a dopamina no cérebro Dopamina, o que, que é isso? Nosso cérebro tem uma substância química Que se chama dopamina, tá bom? A dopamina se libera quando você sente prazer Satisfação em algo, tá bom? O evento dos jogos online, tá bom? Te dão dopamina, tá? Que libera o prazer no seu cérebro, tá bom? Libera prazer, né? Enfim É bom? É, mas pouco Quando é demais, faz mal, tá bom? No caso dos jogos online, FPS, MOBA, há muita dopamina ali, pessoal, entendeu? É prazer e prazer e prazer. Ao oh, XP Up, conseguir dopamina. Ou oh, conseguir Fênix 3 dias, dopamina, entendeu? Então é assim. Também no Low, por exemplo, ali nos MOBAs. Ah, mas tem um cara lá. Entendeu? Mexe com o ego do cara. Tu vai querer mais e mais kills, mais e mais itens, né? No BPT, no Low, Cabal, enfim, tá bom? Isso é. A dopamina que age em você, tá bom? É o seu cérebro que, que pede mais e mais e mais, entendeu? É assim que te prendem. Te prendem pela, pela recompensa, né? Pelo evento, tá bom? Ou pelos kills que seja, né? No caso do MOBA, aí, pvp enfim. Segundo, dinheiro, gasto, entendeu? E terceiro, te prendem mais ainda pela rivalidade, tá bom? Mexe com o seu ego, pessoal, entendeu? E como mexe, viu? Queriam ser rivais aí até morte dá Enfim, galera... É isso aí, tá? Basicamente, tá bom? Não é legal jogar demais, viu? Jogar demais não é bom. Tem que ter um limite aí, tá bom? DPT é um jogo ainda bom, tá? Eu não jogo mais, tá? A minha vida progrediu demais. Cara, tava passando sono, passava raiva, estresse, entendeu? Com KS, PK, DC, né? Porque olha só, não é só você chegar, não, ir lá e criar um char e pronto, upar Não, tem que criar o char Demora a upar, viu? Só no 110 do Cronos lá Se eu não me engano, para um le... upar 10% Era 3 horas, eu acho Cara, pensa bem Então, gasta Tempo demais, não é verdade? Entendeu? Também, pessoal é, Tem que ir lá ir Em Sode conseguir Gold Tem que se equipar, né? O cara, a criatura tem vários Shades, várias mulas lá, né? as bolinhas lá, e vai numa conta, vai em outra, demora tempo, né? Lança item, vende item ferreiro e tal, demora tempo, né, pessoal? Também descer, também demora tempo ali, carregar o jogo e tal, né? Lag também, então não é só chegar e upar. Aí depois tem TS, tem clã, tem Sod, ajudar os players lá do jogo, enfim, é tem que é, rivalizar com o teu rival lá, o teu colega do clã, enfim, da revancha, né? Enfim, cara. Demora demais, viu Jogar também Por isso que eu parei, viu Porque eu, pra minha idade, assim, ó Porque, cara, acorda, pessoal Acorda pra vida, viu Tá com 30 anos, depois 40, 50 E passou a vida, galera Passou a vida, entendeu E aí, e aí cara, vai ver o mundo Vai ver aí a, Entendeu, o mundo vai ser feliz Entendeu, quer jogar Jogue, mas de modo moderado Entendeu, moderado Porque senão, prejudica, primeiro a sua visão, o seu bolso, a sua relação, entendeu? A sua relação, cuidado aí, hein? e também prejudica o que mais? Prejudica também que, ó, tendinite. Viu? Quase tive aqui, ó. Quase tive durante ó, três meses eu tive ano passado, tendinite. Aí eu parei, pensei bem assim, cara, eu tô aqui no BPT, tô aqui me sacrificando pra juntar item, pra me matar o pando aqui, dando nos olhos, passo sono dor no pulso, e aí tomar água morna, aí cadê? Ah, tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tomar água morna, entendeu? E o que, que é isso aqui? Tá fora, meu. Então, pessoal, realmente, assim, ó, eu pensei assim, isso não é vida pra mim. Isso não é vida, entendeu? Igual o Lô aqui agora. O low eu viciei, o Lôzinho, né? Parei. Desinstalei. Quer dizer, eu controlo o vício. Eu seguro ele. Eu controlo ele. Ei, consegui. Né? Igual lá o um viciadão lá no, nos Anônimos Alcoólicos. Enfim, pessoal. Pra você é o seguinte, ó. Não se vicie, tá bom? Porque não compensa, tá bom? Curta a vida. Agora, com a treta aí do corintiano, com o Fernando, parem com isso, pessoal. Para com isso, tá? Quer se viciar, se vicia, né? Quer é, ser contra a BPT seja contra. Mas não fica nisso aí, não, entendeu? Para de mão isso aí, né? Claro, responda, lógico, né, dê a resposta, né, dê a vida, claro, né, a resposta é legal, tudo bem, mas não vai ficar nisso aí não, entendeu, a minha opinião tá errado, né, e ainda assim, pessoal, eu dou a razão pro Fernando, viu, Fernando pra mim tá com a razão, o Corinthians, né, já sabe, né, o cara ganha dinheiro com isso aí, ganha dinheiro com o BPT, né, ganha bastante, então, claro que vai defender o que é dele, né, lógico, eu farei igual, entendeu, eu farei igual, né, Acho que faria igual, não sei. Talvez não. Enfim, mas... Cada um, cada um, né? Mas... Eu dou razão pro Fernando, viu, pessoal? Que ele realmente tá certo. Eu acho que não tem por que ficar com ódio, né? No coração. Ou por um joguinho, entendeu? Dá uma opinião, dá, né? Mas também, ao mesmo tempo, assim, acho errado também querer julgar o cara que fica viciadão no jogo, né? O corintiano quer ficar no game online o dia todo? Cara, deixa com ele só, entendeu? Deixa com ele. Né? Ele é que sabe da vida dele, entendeu? Ele é que sabe... O dia a dia dele, né? Então, não se... Tipo assim, não julgar o corinthiano, mas também não assim, né? Tipo, é... Partir pra raiva também contra o Fernando, né? Também não, entendeu? Então, na minha opinião, é isso aí, tá bom? Que há um meio termo aí de ambos lados, né? E, pessoal, eu fico por aqui, então, tá? Deixa a sua opinião aí abaixo. <música>